Fala gente verde, todo mundo bem? Eu espero que sim, aqui é o Luiz, no mais um vídeo no canal Fito Energética. Eu quero te perguntar, você quer vencer na vida? Se você quiser vencer na vida, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como. Muita gente acha que o conceito de viver e, e crescer na vida né, tem muito a ver com riqueza e enriquecimento. Só que isso vai muito mais além e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, para você realmente vencer na vida, né? para desmistificar essa questão de que vencer na vida é só ter mais dinheiro, muita gente confunde riqueza com prosperidade. O que é verdadeiramente a prosperidade? Ser rico é bem diferente do que ser próspero. Quando a pessoa é rica, ela tem muito dinheiro manifestado na vida dela, mas não necessariamente as condições mentais, emocionais, as atitudes, principalmente da pessoa que tem dinheiro, que ela é rica, não condizem com a pessoa próspera. Uma pessoa próspera é uma pessoa com novidade, uma pessoa em expansão. A pessoa próspera, o dinheiro de uma pessoa próspera é sinal de prosperidade. Mas ser apenas dinheiro não caracteriza prosperidade. Prosperidade é ter novidade chegando a todo momento, é ter notícia boa, ter gente boa, ter saúde, estar tá bem, estar tá leve, porque prosperidade é um estado de espírito. A prosperidade, ela está tão elevada, está num grau tão elevado de sintonia quanto a própria espiritualidade. Por isso, que prosperidade sem espiritualidade não existe, da mesma maneira, espiritualidade sem prosperidade é incompleta. A pessoa, para ser próspera, Uh, necessariamente ela não precisa ter dinheiro, mas a gente pode ter uma pessoa próspera que manifesta dinheiro pelo patamar elevado dela. É aquele tipo de pessoa que manifesta aquilo que ela quer na vida. Então, uma pessoa próspera é uma pessoa de sintonia elevada antes de tudo. E se você não tem prosperidade na sua vida, não tem problema, porque nesse vídeo de hoje eu vou te trazer uma forma natural, sem efeitos colaterais, de você elevar a sua sintonia e se conectar, agarrar se conectar com o fluxo da prosperidade da abundância do universo. Então a fitoenergia das plantas ela tem essa capacidade de tanto sutilizar como também elevar o nosso padrão vibratório. Não obstante, estou né, falando chique, bonito aqui no português afiado, não obstante, a fita ela tem a capacidade de reverter e tratar várias doenças que manifestam no físico algo que está desequilibrado no nosso extrafísico, no nosso emocional, no nosso mental. Quando a nossa aura, quando o nosso campo energético está defeituoso, está tá com alguma falta de vitalidade, está faltando energia, essa falta de energia no nosso campo extrafísico se manifesta na forma de doença no corpo físico. Então, da mesma maneira, né, a prosperidade, a pessoa que ela não tem dinheiro, ela está com alguma dificuldade, alguma trava, algum bloqueio no extrafísico dela. Por isso que a fita energética tem capacidade profundidade para tratar e equilibrar pessoas, de modo que a pessoa ela consiga manifestar dinheiro lá na frente, porque hoje ela está cuidando da energia dela. Então, com a energia das plantas, né, com a elevação da consciência com a elevação do padrão vibratório da pessoa, a gente consegue usar as plantas para conseguir elevar a, a vibração da pessoa e ela conseguir alcançar patamares mais sutis, como patamar da prosperidade e manifestar dinheiro na vida dela lá na frente. Hoje, a planta que eu vou trazer para todo mundo para ajudar né, nessa questão de elevar a vibração, tratar é, a, a nossa o nosso estado vibracional, nosso estado emocional, mental, para depois a gente conseguir manifestar dinheiro, a planta de hoje, do vídeo de hoje, é dente de leão. Dente de leão é um vegetal nivelador e ele atua até o terceiro chakra. O que, que é o nivelador? Nivelador é como se fosse... A escada de um bombeiro. Sabe um prédio em chamas? O bombeiro ele tem que pegar uma escada para atingir o andar. É como se fosse um prédio de sete andares. Cada andar é um chakra nosso. Tem o primeiro andar o primeiro chakra, o segundo andar o segundo chakra, e assim vai até o sétimo andar, que corresponde ao sétimo chakra. O nivelador é a escada. Então, se eu tenho uma escada que sobe até o terceiro degrau, até o terceiro andar, então aquele andar, essa escada até o terceiro andar, é o nivelador até o terceiro chakra. Agora, se eu tenho uma escada que sobe até o sétimo andar, é um nivelador até o sétimo. Se eu tenho uma escada que sobe até o sétimo, necessariamente ela passa pelos andares de baixo. Então, o nivelador que ele atinge um chakra lá em cima, ele também nivela os chakras de baixo. Agora, se eu tenho uma escada que só atinge até o segundo andar, como é que eu vou esperar atingir o terceiro? Não dá. Então, da mesma maneira, o nivelador, que é até um andar abaixo, ele não consegue nivelar o um andar acima. Então, para eu atingir né, o terceiro chakra, eu preciso, no mínimo, de uma escada, no mínimo de um nivelador, que atinja atinge aquele chakra, no caso, o dente de leão. O dente de leão, então, atua na região do corpo, né? Quadril, na coluna, nos pés, nos ossos, na cartilagem, dependendo, e em tudo aquilo que nos dá sustentação na vida. Essa erva também, ela age no segundo chakra, né, que está muito relacionada com os nossos órgãos sexuais, nosso aparelho reprodutor, no caso do homem, testículos, é, nas mulheres os ovários, então tudo aquilo que tem alguma questão relacionada a relacionamento, associada a relacionamentos, e a gente coloca uma planta para esse segundo chakra no composto, o dente de leão ajuda a, ao composto ser melhor absorvido é, pelo, pela energia da pessoa, e também, e como ele atinge até o terceiro chakra, que é até essa região do estômago, ele ajuda a pessoa a equilibrar emoções viscerais, raiva, medo, angústia e trazer mais alegria, poder pessoal para a vida da pessoa, né? E equilibrar também as emoções viscerais, como a gente costuma conhecer, beleza? Para você entender o que, que o Dente de Leão faz e pode fazer por você, eu vou pedir para o time colocar na tela, olha as, as capacidades fitoenergéticas dele. Ele estimula a pessoa a agarrar as oportunidades da vida, a contentar-se com as coisas que tem e com quem é, ou seja, evita a falsidade, ser feliz naturalmente, saber valorizar tudo e todos, elevar a autoestima, gerar humildade e sentimento de gratidão e favorecer o viver de forma simples, sem complicações e com objetividade. E daí, o que a gente vai pedir para você, né? Dente de leão é como eu conheço, é o nome usual, mas se você conhece essa planta, com uma outra nomenclatura a, na sua cidade, na sua região, deixa aqui nos comentários. Ou se tem uma outra planta que tem muito em abundância na sua região, deixa aqui. Que se a gente tiver ela catalogada na fita, a gente pode vir a gravar um vídeo sobre ela, tá bom? Então o que a gente vai fazer pro dente de leão, né? É um sachê que você vai carregar contigo. Aqui eu tenho três uh, paninhos de sachê. Eu vou fazer esses três, né? E daí você vai levar o sachê contigo para o dente de leão trabalhar e tratar a sua energia para que você consiga ancorar isso para você, tá bom? Essa, essa energia, essa fitoenergia que eu comentei. Essa planta aqui, esse pedaço de, de dente de leão, ela vai ser suficiente para fazer três sachês. Porque eu quero lembrar todo mundo que fitoenergética não necessariamente precisa de muita planta. Eu preciso da variedade certa, correta, equilibrada da, das plantas para conseguir atingir o objetivo né, desejado. Então essa planta eu estou colocando aqui nos pedacinhos de tecido, isso aqui se não me engano é tricoline de algodão, ou tricoline, não me lembro exatamente a pronúncia, mas para você fazer, o sachê ele é bem simples, é só você pegar a planta, né, ou o composto fitoenergético colocar aqui no sachê, no tecidinho cortado, esse daqui é 5x5, e você vai fazer uma trouxinha, então a planta está aqui no meio, essa parte eu dobro para trás, a outra para frente. Aqui eu dobrei para frente, eu dobro para frente de novo. E aqui eu dobrei para trás, eu dobro para trás de novo. Vou inverter ele. Isso aqui ó, é elástico de silicone, usado em, em, para fazer penteado de noiva, de criança, de menina, em cabelo mais comprido. E daí eu vou usar isso porque ele é mais prático para poder amarrar. Então dente de leão, você colocando ele no sachê, e levando ele contigo, ou no sutiã, se você usa, no lado esquerdo, né, do peito, que é o lado do coração, ou na carteira, se você usa uma carteira, né, pode carregar no bolso da calça, pode colocar num daqueles envelopinhos da carteira, pode colocar naquela parte do zíper da carteira, porque lembrando, né, esse vídeo aqui é para você conseguir equilibrar as emoções viscerais através da energia do dente de leão para que você consiga sutilizar a sua energia e se conectar com a fonte de abundância do universo, ou seja, atrair mais prosperidade para a sua vida. Como... Oh, tá tudo arrebentando. Como o dente de leão atua nessa vibração, então ele vai te ajudar a ancorar isso na sua vida. Então aqui eu estou fazendo um segundo sachê de dente de leão, beleza? Eu gosto dessa puxadinha para ficar tudo uniforme. Vou fazer o terceiro e o que, que você vai fazer? Você vai usar. Aqui eu estou dando um exemplo de três. Você faça sete sachês e usa um por dia. Então hoje eu vou colocar um na minha carteira. Amanhã. Eu pego o primeiro, descarto e coloco o segundo na carteira, por exemplo. Depois de amanhã, eu pego o segundo e descarto e coloco o terceiro na carteira e uso mais um dia. Então, é assim que a gente usa o sachê da fito -energética. A gente usa um por dia, sempre trocando né, ao final por um sachê novo durante o tempo do tratamento. Fiz aqui os sete sachês, né? Fiz três, depois você vai fazer sete e vai me dizer depois o que, que aconteceu pra você. Isso aqui arrebentou, vai jogar fora depois. O que, que você pode fazer? Isso aqui, ó, esse cabelinho, esse tupetinho do sachê, ele me incomoda. Então eu gosto de cortar ele. Você pode pedir pra sua avó uma, uma tesoura de costureira. Aquela tesoura sem ponta, que vem na lista de materiais das meninas, das crianças, né? Ela pode funcionar, ela é um pouquinho mais cega, mas ela corta igual. Você pode cortar. Até porque a carteira, né? Se você colocar uma coisa muito grande, ela pode incomodar, ela pode ficar semi-aberta. Então tá lá. Isso aqui eu deixo de lado, isso aqui pra mim depois eu vou descartar. E tá aqui, sete... Ah, tá aqui três sachês de dente de leão, você vai fazer sete. E daí você vai colocar naquela, no espacinho da carteira, ou de, do zíper, né? Que coloca a moeda, ou naquele envelopinho da carteira que você coloca cartão, foto 3x4, enfim. Você vai fazer sete, usar uma por dia e após 24 horas trocar. Tá bom? Lembrando, pessoal, que isso aqui é um sachê apenas de dente de leão. Uh, para eu atingir, para eu aflorar a energia do dente de leão, eu vou aplicar o verde-prata, ou seja, vou imaginar que do meu peito sai uma luz verde, quando volto o verde, do topo da minha cabeça vai uma prata. Volto o prata, vai o verde, e essas luzes, elas ficam pulsando. Fiz o set, energizei, então cada um eu vou usar um por dia. Mas essa, esse método, né, esse sachê de dente de leão, ele não substitui um tratamento energético. O dente de leão é nivelador. Eu preciso mais dos puros e de um condutor para conseguir equilibrar minha energia de forma perfeita e adequada. Quer saber como fazer isso? Então é só você clicar no link aqui na descrição desse vídeo e se cadastrar para a nossa próxima imersão Alquimista das Ervas. Tá bem? Aqui quem falou foi o Luiz Mourão, um beijo no seu coração, muita luz, até o próximo vídeo.